Boa noite pessoal, boa noite, como estão? Hoje vou falar de um assunto muito esperado aqui, né? Como vai? Boa noite, Alexia, Michele. Boa noite! Vão fazendo o coraçãozinho, mandando aviãozinho para a sua rede aí, sua lista de contato os amigos. Boa noite! designer Sônia, boa noite Vanessa, quem conseguir ler eu vou falando boa noite aqui, tá? Jonim, vão vão dando muito coração tá, ter uma alta relevância, porque a gente vai falar hoje sobre ozônio terapia olha só, muita gente perguntou muita gente pedindo vamos que vamos, vamos falar não é? São tantos assuntos que não dá pra falar tudo de uma vez, tem que falar aos poucos né? Vamos lá, Márcia, isso aí, muito, muito coração, muito coração. Manda aviãozinho aí pra lista de vocês, para que o pessoal compareça. Vem aqui na nossa live, vai vir uma convidada especial que eu chamei para fazer parte da nossa live. Assim vocês poderão fazer perguntas, tirar, tirar suas dúvidas. Tenho certeza que vai ser muito, muito, muito proveitosa a nossa live. Vamos dar mais um tempinho, que eu dei oito horas, né? Mas o pessoal está entrando. E aí, como vocês estão de quarentena? Como está aí a quarentena de vocês? Estão. Obrigada, Alexia! Um beijo, eu vou colocar perguntinhas aqui, uma caixinha de perguntas, peraí. Ah, vou deixar aqui perguntas. Deixa eu ver como que eu faço isso. Ah, tá. Tá ativada. Acho que... Não sei se aparece aí. Não sou a pessoa mais esperta. As perguntas dos seus espectadores aparecerão aqui. Tá. Então, se vocês tiverem perguntas, vocês coloquem aí na caixinha de perguntas. Obrigada, um monte de coração. Mas manda... Isso, manda coraçãozinho ali. Já vou te chamar, a Cris. A Cris já está online, vou te chamar, Cris, esse pessoal acabar de chegar, vão chamando aí a listinha de contato de vocês, tô chamando aqui alguns convidados que não querem perder esta live de jeito nenhum, então vão chamando aí, vão convidando o pessoal, né? O que a gente vai falar hoje? terapia e é isso aí. 8 e 1, já vamos começar nossa live falando um pouquinho da ozonioterapia. Lembrando que todos nós, profissionais da saúde, podemos atuar com as terapias integrativas e a ozonioterapia é uma das terapias integrativas, então não perca... Anote tudo, faça suas perguntas. Olha, já tem perguntinha, já tem perguntinha. É isso aí. Vou chamar a doutora Cristine, que é professora do Nepuga também. Cadê ela? Peraí, gente. Pera. Vou chamá-la aqui. Isso. Ela é professora do Nepuga. Ela também dá o curso de. junto conosco. E a Cris vai entrar. Vamos falar. Oi, Bruno. Um beijo. Amei nossa live. Assisti umas duas, três vezes. Oi, Cris. <risos> Tudo bom, como Oi, vai? Tudo bem. Como tá aí a quarentena? Com cara de quarentena aqui? É como tá a quarentena em Goiânia? Eu tô no interior, doutora. No interior. Eu vim para cá porque eu tô, com meu pai, uma idade avançada e não tinha ninguém para cuidar dele. Eu fui obrigada a vir para ficar de quarentena com ele. Ah, tá certo, né? Nós precisamos, né? Cuidar dos nossos ah, idosos. Certeza. Afinal de contas, estamos assim de quarentena, até mesmo por causa deles, né? Ah, com certeza, com certeza. Até porque o ozônio me deixou, assim, vamos brincar, uma super mulher. Então, eu acredito que quem está com o sistema imunológico alto tem uma defesa bem melhor, né? E eu vim para fazer isso também, para fazer terapia com ele, para poder aumentar ainda mais a imunidade dele e ajudar nessa... Nessa prevenção aí desse vírus que tá dando tanto trabalho pra gente, né? É muito bom. E você tá fazendo a ozonoterapia retal? Então, tô fazendo a sistêmica, né, que é a insuflação retal, faço a autoemo menor também, né, e a auricular. É um protocolo que eu já faço para aumentar a imunidade é, e retal. tratar. Depois você me, passa, me passa no inbox depois que você está fazendo com ele, que eu quero fazer no meu pai. Meu pai tem 81 Combinado. anos. Combinado. E eu vou amanhã com o meu aparelho de ozônio lá e vou fazer nele também, na família inteira, né? pode fazer, você vai ver a diferença, é gritante. Meu pai, do dia que eu cheguei para cá, ele até brinca e fala, nossa, eu virei outra pessoa, porque ele tem muito mais disposição e tudo, então tá eu valendo eu super a pena. Eu ainda não fiz nele porque eu tô. Vou... Fiquei muito tempo em São Paulo, aí eu preferi evitar de ir até lá. Mas agora, com máscara, com tudo, eu vou lá e vou, vou fazer nele, sim. Ele, na minha mãe. Faça sim. Eles vêm, é quando, quando é tempo normal, né? A gente, ano passado, eles estavam fazendo na clínica. Agora... Esse ano ainda não fiz nada neles. Vou lá fazer. Mas vamos falar de terapia né, pessoal? Tem a, caixinha... Lá, isso vai Tem ser um a caixinha de perguntas de vocês. Gente, foca na terapia Eu sei que vocês têm muita coisa que vocês querem saber. Vocês querem saber daquela convocação do Ministério Público. É da Ministério da, da Saúde, né? Dos profissionais da saúde, né? Saúde, né? A, gente vai falar... a gente vai falar um pouquinho disso, mas vamos focar agora na osanoterapia, aproveitar que a professora Cristina está aqui com a gente. Vai ficar gravado, sim. Toda minha, todas as minhas lives ficam 24 horas aqui e depois elas ficam lá no YouTube, no meu canal do YouTube. Todas as lives, elas ficam lá no YouTube também, tá? Então, se você não conseguir assistir amanhã aqui... Você tem ainda ela eternamente lá no YouTube. E eu optei, né, por falarmos de ozonoterapia, porque tenho muitas, muitas pessoas me perguntando sobre ozonoterapia. E uma coisa que me chamou muito a atenção, né, Cris, é que profissionais que têm já ozonoterapia em seus consultórios, trabalham já com terapia integrativa em seus consultórios, estética e terapia integrativa, as duas coisas, mas uma como biomédico esteta, farmacêutico esteta, enfermeiro esteta, e a outra como terapeuta integrativa, terapeuta integrativa. o pessoal que trabalha com terapia integrativa não precisou fechar o seu consultório, não. Suspendeu, não suspendeu os seus procedimentos estéticos, não faz, porque não pode fazer, faz. mas o, o hum. procedimento, a saúde é essencial, continua, e as terapias integrativas... Elas estão contempladas pelo SUS e elas são consideradas também é, terapias essenciais, né, Cris? Se um paciente é está já tratando uma dor crônica, ele não pode parar e ficar com dor em casa, ele tem que continuar a terapia dele. Claro. Feridas e outras doenças que o ozônio atua diretamente, né, que a gente não pode parar porque é uma modulação. Depende de sessões, então se você para, é como se você retardasse o, o, o tratamento, né? parasse a, o, a evolução desse tratamento e as funções que ozônio vai promovendo no corpo. Então. É uma vantagem de ter essa terapia integrativa, que você não para E mesmo não podendo desempenhar nada Na área da estética, uma coisa chama a outra Você tá lá aberto, o cliente vai, faz Aí você já faz uma propaganda Quando voltar, você tá né, Apta a realizar os procedimentos E enquanto não volta, você vai cuidando da saúde Desse paciente, né? É, e é importante falar o seguinte A ozonoterapia ela foi, ela é regulamentada Pelo Conselho de Odontologia E ela foi questionada E aprovada pelo Conselho de farmácia pelo conselho de enfermagem porém ainda não saiu publicação em diário oficial então oficialmente a gente não tem ainda a liberação já foi aprovada em comitês já foi aprovado em reuniões dos, do conselho federal de farmácia e de enfermagem porém os enfermeiros aqui de, de plantão e os e os farmacêuticos ainda não tivemos a publicação no diário oficial então a gente só tá esperando isso tanto que já estamos com os cursos de habilitação em enfermagem ozonoterapia para enfermeiros, ozonoterapia para farmacêuticos, habilitação de ozonoterapia para dentistas, porém, ainda não saiu a resolução. A, saiu a resolução em diário oficial. Então, a gente só está esperando isso, mas realmente o enfermeiro já pode fazer ozonoterapia, o farmacêutico também, olha que coisa boa. E nós, biomédicos, ainda não, né? É, mas como profissional da área da saúde nós podemos atuar como terapia integrativa que também não tem nada que nos impeça diretamente, né? Então, nada que não trabalha impeça. amparado nessa nessa lei. Vamos responder as perguntas de ozonoterapia que estão chegando Vamos, aqui, favor. Cris. Vamos ver. Hum. Vamos ver aqui, ó. Vai, fala Ozônio, igual. aqui, ó. Essa perguntinha aqui: ozonoterapia na estética. Também pode Não. ser feito. Fala um pouquinho, Cris, da ozonoterapia na estética. O ozônio. É, eu brinco que hoje eu virei a louca do ozônio, porque tudo eu, eu amo o ozônio, certo? E depois da, de começar como ozonoterapeuta, eu tenho enriquecido muito meus resultados estéticos com a ozonoterapia, porque ele pode tanto só quanto complementar, é, ser associados a qualquer uma das técnicas que a gente já faz, naturalmente, na parte da estética. Né? Ele, ele pode, usar na, pode ser usado na gordura localizada, na celulite, como um bioestimulador. Então, ele tem uma função bem ampla e uma versatilidade de, de conciliar com outras técnicas que, que dá assim, um, um, uma vantagem muito grande para a gente. E os resultados aparecem muito mais rápido quando você associa o É E uma vantagem dele dentro da estética é principalmente é, auxiliar em possíveis complicações. Com, com certeza. A é maravilhoso. É... Além do, do, da utilização em altos, né, doutora? Porque tudo que tem, por exemplo, uma gordura localizada, pode ter uma, uma disfunção, uma desbiose, que você trata com ozônio, já melhora o resultado. A celulite, da mesma forma, processo inflamatório exagerado, o um ETIP, por exemplo, você trata com ozônio, modulo sistema imunológico evita o um ETIP. Então, é, é uma versatilidade muito grande. Muito Ele muito é realmente. Muito maravilhoso. Para tudo, gente. Né? E ainda, por exemplo, Queimadura de laser, você pode fazer uma bag com ozônio. Pode fazer uma Resolve bag. rapidinho, coisa que em 30 Isso. dias ia levar para cicatrizar. Em uma semana Isso. tá Em é uma semana, exatamente. Porque ele ativa né, é, as plaquetas e aí estimula a regeneração e a recuperação muito rápido do tecido. Então é muito bom. É muito bom mesmo. Então assim, quem tem hoje, trabalha com estética, tem que ter também ozônio dentro da clínica... Não Sim. só para a estética, mas como terapia integrativa para poder trazer um benefício ainda maior para o seu paciente. Então, e aí, é isso, e como um salvaguarda, porque tudo ele resolve, é impressionante. A quantidade de alunas, quem está acompanhando a live, que é minha aluna, que já teve alguma complicação, sabe o quanto foi rápido depois que a gente entrou com o Ozônio para resolver. Então, é, é, é, é muito impressionante. Ozônio, tem até um ditadozinho que eu vi uma vez, que ozônio você tem que realmente ver, porque só assim você acredita, do tanto que ele é maravilhoso. Tem que usar, fazer, né, Você, Sim, você Tem é que o sentir na pele. Já. É, só assim bom. as maravilhas que ele é capaz de promover. É, a pessoal da enfermagem está falando que enfermeiro pode? Pode sim, gente. O que acontece é Ótimo. que só ainda não saiu em diário oficial. Mas o conselho de vocês não proíbe. Tá? Ele já aprovou a terapia para enfermagem, vamos deixar bem claro. A única coisa que está faltando sair em diário oficial é a regulamentação. Porque daí, quando sair em diário oficial, vai falar... Qual é o curso? Qual é. A única coisa que eles já disseram é que tem que ser um curso que tenha reconhecimento do MEC. Não precisa ser uma pós-graduação, mas um curso de extensão universitária. Ainda estão decidindo a quantidade de horas. Há quem fala em 120 horas, há quem fala em 80 horas. 80, é. Ainda estão decidindo a quantidade de horas, mas eles precisa ser um certificado que venha de uma faculdade. Cursinhos livres eles não vão aceitar, nem, nem da farmácia, nem da enfermagem, muito menos da Odonto. Então isso a gente já sabe. Então a gente tem sim já, já tá assim no forno, já tá saindo a habilitação de zona para enfermeiros, para farmacêuticos, para dentistas. A Cris é uma das professoras nossa também, né Cris? Claro. E, e nos cursos é muito legal que você vê a, o pessoal sai apaixonado pelo ozônio, né? Chega. Nossa, e... Eu já chego brincando. Falo, gente, vocês vou fazer uma imersão, que eu tenho certeza que no final desses dois dias, porque o curso do NEPUGA são dois dias, vocês vão sair tão encantados como eu é, a respeito do ozônio. E realmente, a, o que a gente tem é esse tipo de resposta. Todo mundo é encantado. Fala, ah, chegou por... aqui uma pergunta aqui do Luiz Serrão para falar um pouco sobre as terapias integrativas. Luiz, eu vou dar uma aula semana que vem, são três dias, três aulas na sequência, sobre saúde integrativa. E aí a gente vai falar de todas as terapias integrativas nessas aulas. Essa aula vai ser online, totalmente gratuita. E segunda-feira eu posto aqui para vocês é, o link, o local onde vai ser a aula. Fiquem atentos aqui no Instagram, tá bom? Para você não perder. Então a gente vai falar disso sim. Certo, mais perguntinhas, vamos lá. Já sou terapeuta, teria que apenas então realizar o curso avançado de ozonoterapia? Kátia, você já faz ozônio ou você só é terapeuta e quer fazer ozônio? Porque quem já é terapeuta, basta fazer o curso de ozonoterapia e começar a aplicar ozonoterapia. Quer falar uma coisa, Cris? Não, não. Por enquanto o que você tá falando é realmente a realidade, ah, né, é da, da parte administrativa da coisa aí. Vem fazer. Eu estou esperando o... as dúvidas sobre o ozônio mesmo para poder ajudar. Vem fazer o curso. Como é o tratamento é... da ozonoterapia. Vamos aí, Cris. Bom, agora nós entramos. Bom, o ozônio, ele tem várias vias de aplicação, né? É claro, ele, ele é um dos, dos maiores oxidantes que a gente tem na natureza. E isso, a princípio, dava um, um medo em todo mundo, porque achava que ia fazer mal. Mas a gente sabe que a gente trabalha com escalonamento de dose. Cada dose tem uma resposta para o que a gente está tratando. Né? Então, a gente tem várias vias de aplicação. Tem a aplicação sistêmica, que nós, profissionais da área da saúde, podemos fazer através da inflação retal. Tem aplicações locais, que pode ser subcutânea, intradérmica, intramuscular, articular, né? que servem para massa analgésica e anti-inflamatória. A gente pode fazer bag, pode usar óleo, água, ozonizada. Então, são várias vias de aplicação. O ozônio realmente é muito versátil nesse sentido. É, e pode fazer tratamentos é, de diversas. É, a gente não fala que ele trata a patologia, ele trata de uma forma complementar, é uma terapia complementar. complementar. Por exemplo, muitos, muitos médicos, porque os médicos não fazem ozonoterapia, mas indicam para quem faz ozonoterapia acompanhar o paciente. O paciente, um paciente com câncer, Alzheimer, Parkinson. É, artrite, vai falando, Cris, são 250 é, doenças. É, doenças dermatológicas, reumatológicas, né? Doenças é, autoimunes. Né? É, é. ele é um imunomodulador maravilhoso. Tratamento de ulcerações, feridas de uma forma geral. Então, ele, ele realmente complementa tudo. Porque pessoal, ele tem essa ação... Tinha perguntinha aqui sim. na caixinha, Bruno, Larissa, coloca a perguntinha na caixinha, que eu vou responder as perguntas de vocês. Vai falando, Cris ele tem essa ação sistêmica que acaba... É propiciando, assim, uma infinidade de, de possibilidades de tratamento, né? É, hoje se fala em 236 diferentes tipos de doença que ele trata diretamente, e no que ele não consegue tratar diretamente, ele é coadjuvante, aumentando é, a, a capacidade desse paciente, principalmente imunológica, para responder nas terapias. No caso do câncer mesmo, ele aumenta muito a liberação de ATP, de oxigênio, então ele diminui demais é, é, os efeitos colaterais de uma quimioterapia, de uma radioterapia, você pode usar o óleo ozonizado, a água, fazer bag na região, tudo isso, acelera o processo de cicatrização de melhora do tecido, né? Além do que, tem um, um estudo, um prêmio de Nobel, se não me engano, de 1931, que fala que nenhum tipo de câncer consegue sobreviver em ambiente alcalino. E o ozônio, ele tem a possibilidade de alcalinizar o sangue. Então, também já ajuda, né? A gente não fala em tratamento, nem cura, nem nada, mas como uma terapia integrativa, ele melhora muito. Inclusive, eu já usei em pacientes... Da minha própria família, eu tive uma prima com 31 anos, com câncer de mama. E a gente começou a usar o ozônio. Antes do ozônio, ela tinha muito efeito colateral. Depois do ozônio, melhorou, sim, significativamente. Ela é uma das maiores divulgadoras que eu tenho do ozônio, inclusive, por causa disso. Olha só que maravilha. O pessoal está perguntando aqui, olha. Rosácea também vai ajudar em rosácea. É... Vai, vai, porque ele é um imunomodulador, né? Então, ele ajuda bastante. E... Ele é um bioestimulador também, então tudo isso vai, vai ajudar. Ele, faz, ele tem ação calmante, a água ozonizada, na concentração de, de até 20 microgramas, se aplica na pele, ela tem essa função calmante, então ajuda muito. É. Perguntaram também em relação à desviose intestinal, sim, muito, muito uhum. mesmo, muito mesmo. Inclusive pacientes que nós atendemos na estética, que querem reduzir gordura localizada, querem perder peso. A gente não faz emagrecimento, quem faz emagrecimento é o nutricionista. Mas a gente tem os meios de, através a sopia, de, né? é, através é. de perder a gordura localizada, a gente consegue com que o paciente reduza peso também. A gente não promete emagrecimento, mas muitos pacientes às vezes estaciona num, num, num tratamento deste, até mesmo com um nutricionista, não consegue emagrecer. E aí quando você faz toda uma melhora da, da saúde intestinal, uma coisa que a gente aborda lá na pós-de-saúde integrativa também, a gente aborda, aborda a saúde intestinal e a ozonoterapia, ele é usado também na saúde intestinal para tratar essas exiliose, paciente começa a emagrecer muito rápido, né Cris? Ajuda demais, é impressionante, Eu doutora. Monto. Porque ele também, ele... ele... A, a imunomodulação dele chega a nível tireoidiano também, então quem não tem nenhuma disfunção hiper, de hipertireoidismo, ele acaba tratando o hipotireoidismo, mesmo o, o só funcional que não aparece no exame, ele acaba melhorando muito a condição, porque ele vai agir diretamente nessa mitocôndria, então vai melhorar o processo de, de ganho de, de energia, de aceleração do processo de glicólise, então tudo isso acaba revertendo também na melhora, no, no, no emagrecimento de uma forma geral desse paciente. Justamente. lupus, rosácea, tudo isso, gente. E me perguntaram, biomédicos podem tratar patologias? E perguntaram antes também se o biomédico que não é esteta pode ser o zonoterapeuta. Todo profissional da saúde pode trabalhar com zonoterapia dentro das práticas integrativas, dentro da saúde integrativa. Então, não é por você ser biomédico, mas por você ser um profissional da saúde. Você pode, mesmo não estando na estética, você pode trabalhar só com zonoterapia, você não precisa ser esteta. Tá, a terapia não está vinculada à estética, está vinculado às terapias integrativas. Quem é acupunturista, que já é terapeuta integrativo, quem trabalha com outras terapias integrativas, pode introduzir também a Pode agregar o também também, com tá. certeza. É, vamos às perguntinhas aqui da nossa caixinha que está bombando aqui de pergunta Opa, gente, peraí. Uhum. Nossa, peraí. Ozonoterapia para os vios intestinal Exato. é indicado? Absoluto. Sim, de é, é indicado, sim. A gente faz em situação retal e é muito uhum. eficiente, muito mesmo. A partir da primeira sessão, já conseguimos ver resultado com ozonoterapia? Ou é necessário várias? Ó, isso é muito particular. Tem cliente que já responde imediatamente na primeira sessão mesmo. No outro dia já me liga, já comenta, nossa doutora, muito obrigada, melhorei demais e tudo. Uma das poucas coisas que, que é unânime, assim, que praticamente todo mundo melhora é na ação analgésica do ozônio. Na primeira sessão você já sente. Aplicou 10 minutos depois, o cliente já começa a melhorar, já tem essa ação analgésica e, e é realmente impressionante. Então, assim, agora, nas outras técnicas de aplicação, deme, depende muito de cada pessoa. Mas, normalmente, sim, já na primeira sessão você vê resultado. Eu tenho uma experiência com ozonoterapia, é, eu... Quando dou muita aula seguida, eu fico com uma faringite, né? Normal de professor, né, Cris? A gente só... É, com vezes. certeza! Amigalite, é. faringite, né? Porque eu tenho minhas amígdalas, tenho tudo aqui. Não sou daquelas loucas que arrancaram as amígdalas, não. Mas o que acontece? E é, eu tava com uma dor de garganta imensa. Eu tinha que dar aula no dia seguinte e tava tendo curso de ozônio lá no Nepuni em São Paulo. Aí eu fiz uma água ozonizada e fiz gargarejo com aquela água... Inclusive, engolir a água, viu? Engolir né? um pouquinho. Engoli é, forte. Um a, a gente pode tomar. Assim. E, nossa, gente, me fez muito bem. No dia seguinte, sério, o que tava inflamado aqui, já tava muito, muito menos inflamado. Aí eu fiz por três dias seguidos, né, essa, essa terapia. Melhorou muito. Não precisei tomar antibiótico, porque eu sou a contra os antibióticos. Porque eu trato tanto do, minha, do, meu, do meu microbiota, tomo meus probióticos, tudo. Quando eu Entro com antibiótico, eu mato tudo, né? Então, não quero. Custa né? tanto é. ter uma boa microbiota, né, gente? E aí, vou... Me encher quando eu organizo, aí, eu uso antibiótico, acaba, né? Não, então, eu sou contra antibiótico. Antibiótico, pra mim, assim, olha, em último caso mesmo, né? caso de vida ou morte. Então, eu, eu sou muito adepta a essas terapias. Então, pra mim, assim, dor de garganta... Já não tenho faz muito tempo, mas quando eu tenho, eu vou logo... É o olhinho, o gargarejo... Faço de a água, nada e vou fazendo. E você também usa ozônio, Mesmo. né, Cris, pra você? O tempo todo. Eu tive, eu vim, como qualquer outro ser humano, a gente ouve pelo amor e pela dor. O ozônio, apesar de ser uma prática muito comum no Nepuga, eu não, não tinha dado a, a real importância até ficar doente, me descobrir doente. Eu já sou professora há muito tempo, né? Pra quem não sabe. É, e a doutora Ana trouxe o ozônio, foi uma das pioneiras na, na prática de ozônio, na, na, na pós, né, nessa pós de, de prática integrativa e também na área da estética. E eu fiquei doente, descobri que eu tenho uma doença autoimune chamada púrpura de renoche online. E quando me descobri doente, a, a doutora Milena Castellani, que também é professora de ozônio no Nepuga, é, falou, não, Cris, faz o ozônio que você vai melhorar e muito rápido. E foi impressionante. Eu tinha muita peteca no dia que eu tive a pior crise. Eu estava dando até uma aula em Florianópolis, um seminário clínico lá. Passei mal, tive que voltar. Já nas pressas para Goiânia, cheguei, descobri o que, que era a doença, e toda cheia de púrpura, toda edemaciada. Eu fiz uma sessão na terça-feira, foi na quinta-feira, eu não tinha mais nenhuma púrpura, o edema tinha cedido totalmente. Na sexta, eu já embarquei para Belém para dar uma aula. E desde então eu faço o ozônio e hoje eu sou muito mais saudável do, do que antes da doença, que eu me achava saudável. Eu tenho mais disposição, eu dificilmente fico doente. Quando eu fico doente, é, tudo é de resolução rápida. Eu me lembro que a última gripe que teve em casa, que todo mundo gripou, eu em três dias eu estava bem. Meus filhos e o meu marido, que não costumam fazer o ozônio, que a gente é o santo de casa, é verdade. A gente obriga, obriga. E quando está doente, faz, mas se não, é. não faz direitinho. Arrastaram essa tarde, gripe não. por mais de semana, né? E eu não, é três dias no máximo, eu já estou bem. Como a doutora falou, a gente pode usar água ozonizada beber todos os dias, 100 ml por dia, só uma vez ao dia. Pode usar ela em concentrações diferentes como a ação bactericida, então dá para fazer gargarejo, dá para limpar ferida, dá para fazer asepsia na pele em procedimentos. Então tem uma um ampla utilização, né? um amplo aspecto tem no uso. E eu uso em tudo. Porque, como eu brinco, eu virei a louca do ozônio mesmo. Eu tenho aparelho de ozônio o medicinal e tenho aparelho de ozônio para ambiente. Eu ozonizo verduras. Ele tem uma ação é, de, de bactericida, fungicida e virucida muito alta. Além de, de ter uma ação de, de aplicar praticamente tudo que é tóxico. Então... Eu faço ozônio no ambiente, faço ozônio em verdura, em fruta, eu uso em tudo. É ótimo, Realmente, é ótimo. Tudo. Nossa, ele é, é excelente. Até no consultório a gente pode fazer no ambiente do consultório. No consultório, mais, é. Mas né? Eu faço água ozonizada é. para usar no consultório também. Olha essa pergunta, Cris. Pode ser feito home care ou somente consultório? Pode ser feito home care, sim. Se o paciente estiver acamado, o paciente estiver... É. É, não puder ir igual agora. Uma situação dessa... É, você não pode, o paciente não pode chegar até você, é, né? Aí você pode você... ir até ele. E tem pode. equipamentos com gás pequenininho. Uma que maleta já tá, né? Né? Posse, com a maleta, dá. Com a maleta. E olha só interessante, quem faz ozônio terapia nessa época que nós estamos todos fechados, não podemos trabalhar, quem faz ozônio está trabalhando, gente, porque os pacientes de ozonoterapia não param. Ó, lógico. Não para, todo... é uma prática integrativa, então Vai não tem necessidade de ser fechado vai trabalhar com toda restrição de hora em hora é, todo o respaldo é, todo é, material de EPI, no pessoal tudo pessoal mais não tudo na mesma exatamente, exatamente. e aqueles pacientes idosos não precisam ir até a clínica o profissional o terapeuta pode ir até o prof... até o idoso para poder continuar fazendo seu tratamento com zona então eu estive conversando antes dessa nossa live eu estive conversando com vários alunos nossos que fizeram cursos conosco para saber como eles estavam nessa situação de quarentena Porque eu me interesso por você, aluno De verdade, eu tô, assim, super preocupada Com as clínicas fechadas O pessoal sem faturar Aí boleto, é aluguel É tudo que vai chegar aí E como que a gente vai, como vocês, né? Como que a gente faz? Porque eu também tô parada yeah, yeah, E é tudo igual que... pra todo mundo Aí né? eu, eu mandei muito... mensagem para diversos alunos Que fizeram a zonoterapia Porque eu queria saber deles se realmente eles estavam Atuando ou não A maioria continua Tá Ela estética, tá. mas está atuando com ozônio. Ou tenho. no consultório home care. Então, gente, home tipo, care. não zerou. Eu, eu falo, o faturamento abaixou, mas não tenho zerou tenho. totalmente, né? É, né? Baixa, é. mas não para, né? É, Até baixou, porque. Mas não parou, né, gente? Isso é parou. Até porque quando Eu falo, inclusive, eu falo em sala de aula para os alunos. Falo, gente, ozônio é uma oportunidade única, porque quando você não está com a pegada da estética, você está com ozônio na prática terapêutica. Então você nunca deixa de ter cliente, nunca para de trabalhar. Então, não só agora, mas no futuro, quando Deus quiser tudo voltar ao normal. Vale super a pena também. Por causa sabe, disso. Cris, para não atrasar, porque assim as pessoas estão preocupadas. Ah, quando tudo vai voltar? Por exemplo, os decretos são é até 30 de abril, sem aula, gente. Até 30 de abril sem aula presencial física, então a gente optou pelas aulas virtuais. Mas a boa notícia Uai. é que a pós-graduação de saúde, saúde integrativa, ela vai começar com as aulas virtuais, porque quando tudo voltar ao normal, a gente faz os encontros físicos, mas as, a gente não atrasa o início das turmas e a gente consegue já prepará-los para quando tudo voltar ao normal, você ter mais uma mais alguma coisa para agregar na sua clínica e você conseguir ter um faturamento melhor, né? Então você não fica dependendo uhum. só da estética, você fica, você, estética tá indo bem? Ótimo, muito obrigado, que legal. Não tá indo bem? Eu tenho a terapia integrativa, Sim, então você não terapia fica... Não a mais para poder estar tá sempre atuando aí. Eu falo assim, né? você não fica com os, mesmos, com os ovos todos numa única cesta. Você coloca um pouco de ovo nessa cesta, um pouco de ovo naquela cesta e você consegue... Ter um faturamento de um lado ou do outro Então é se verdade. prepare E a gente, as matrículas Para pós-integrativa, elas estão Abertas, mesmo não havendo Aula física, as aulas vão iniciar Com as aulas virtuais Porque no começo a gente tem bastante teoria E depois a gente corre atrás das práticas Sem problema algum Vamos para mais uma pergunta aqui, Cris Vamos, vamos sim Vamos ver aqui uma pergunta Como você já respondeu Pode trabalhar tanto nas estéticas como em patologias? Sim. Pode, nós já falamos, né? É, pode pode, pode atuar nas duas áreas. Isso, pode atuar nas duas áreas. Lembrando que para a estética precisa fazer a pós na é, área da estética. Para a né? estética tem que ter a pós... Ah, você viria aqui a câmera. Para a estética tem que ter a pós em, em biomedicina e estética, tá? É, Olha só, para começar a no em terapia, qual aparelho vocês indicam? Bom, tem vários aparelhos, eu acho que são três, duas ou três marcas com Anvisa, primeiro. Três busque... marcas atualmente? É. Não, quatro marcas atualmente, quatro marcas busque já. Busque marca com a Anvisa, tá? A gente... é. isso, isso daí é importantíssimo, deixa eu até aproveitar aqui e ressaltar. O ozônio é uma mistura de gás de oxigênio com o ozônio. Certo. Quando você pega um material de má qualidade, que você entra em um site desse, compra um aparelhinho barato, que você viu lá, nossa, não, o aparelho tal custa 8, 10 mil, esse aqui tá custando 2 mil, vou comprar esse. É. Você corre um grande risco. Porque como o ozônio tem uma ação antioxidante muito violenta, se você comprar um aparelho que não foi é, feito com um material que não tenha, não sofra ação oxidativa, você pode estar indoplando nesse cliente, além do, do, da mistura de gás, oxigênio e ozônio, que é o que você quer, outros gases que vão ser prejudiciais. Então, você perde toda a função desse tratamento. Então, o importante é escolher uma, uma, uma máquina que tenha a Anvisa, certo? Não cai nessa bobeira da economia, não, porque isso daí não, não, não conta aqui, tá bem? É, gente, não vai é. barato sai caro. A, a marca caso. que eu Exatamente. uso nas minhas clínicas é a Ozone Life, né, Cris? É, a eu tenho é... Filozon. É, então eu tenho Ozone Life e tenho Filozon. É, são as duas marcas que a gente trabalha, Ozone Life é, e Filozon. Tá. Então, quem Sim. quiser anotar aí, tá? A gente tem essa... a gente indica Mas, o que a gente usa. Mas independente da marca, é igual a gente tá falando, tendo a, a, a, a certificação da Anvisa, pode comprar porque no final, o resultado final do tratamento é sempre o mesmo. Aí cada uma adequa... A, a, a, o que está a realidade do seu bolso, da praticidade que cada aparelho oferece, tá? Olha aí, Cris. Pode aplicar em microvasos? Pode sim, pode aplicar tanto intravascular, né? É claro que é uma concentra... é em concentração em concentração e num volume bem pequeno, para evitar qualquer risco de embolia. E pode aplicar também perivascular, próximo ao vaso, porque o ozônio ele vai tratar o vaso, ele não vai fazer uma escleroterapia, ele vai fazer um tratamento no vaso, tá? Pra... Voltar a funcionalidade dessa válvula lá dentro Que tá, né, complicando aí Isso, e outra pergunta Podemos usar o em fissuras de mama? Como fazê-lo? Pode, pode sim, com certeza O pode ser usado em qualquer tipo de esteração e ferida Inclusive numa fissura de acho que seria uma ótima, uma ótima opção ó, lavar, lavar com a água antes, né Depois fazer uma ah. bag e, e posteriormente o óleo ozonizado O cliente usar no nome que era o óleo ozonizado é, e nossa, o óleo é bom para tudo, gente. Nossa, para tudo, para dermatite, para picada de inseto, para ferida, para realmente tudo. É um negócio impressionante. Para nebulização agora nesses tempos de gripe, é, eu costumo colocar para adulto de 8 a 10 gotas do óleo em 10 ml de soro fisiológico e usar o um aerosolzinho um nebulizador caseiro mesmo. Melhora muito, evita resfriado, trata Olha rinite, essas coisas. E sabe uma coisa, falando em gripe, me lembrei, a ozonoterapia foi liberada na Itália como experimento Lito. de alguns pacientes já para coronavírus. Foi, corona foi autorizado, por resultado positivo na Itália, o uso do ozônio no tratamento do Covid. Tem um é, artigo 19. depois, né? A gente pode, Depois a gente pode é, disponibilizar é, o artigo para mudar o artigo. É, vocês. E assim, sensacional. E você sabe que há duas semanas atrás, que essa divulgação saiu, tem agora uma semana, né, Cris? Foi, tem três dias, e, se não me engano. É, há duas semanas atrás, eu estava falando com um médico, amigo meu, italiano, lá da Itália. Ele é médico cirurgião é, um plástico, faz estética, e ele estava ele me convidando para dar o meu curso de. Fuga cold lá na Itália. Eu ia agora em abril, maio, por esses meses. Agora nem vou, né, gente? E nem posso ir. E aí, eu tava conversando com ele. Ele falou assim: aí eu perguntei para ele: nossa, duas semanas atrás, vocês não estão usando a ozonoterapia para o Covid? Tem certeza, né? Porque a ozônio já é usada na, na Itália para outras questões, assim como em outros países é, é, europeus. Ele tem, tem, tem, tem na Itália. Na China também aí foi usado, pegou, doutor. Isso, aí ele pegou e falou assim: não, aqui na Itália a gente não tá usando a ozonoterapia. Aí, quando foi agora, saiu a notícia. Eu até mandei o, o link para ele, né? E foi, pois é, depois que a gente conversou, eu fiquei sabendo dos colegas médicos que já estavam tentando pesquisar a respeito disso e inserir. Porque teve um bom resultado na, naquela outra epidemia que houve na, na Itália, né? Na, na SARS, né? SARS. Isso. E aí, a gente teve, teve um bom resultado. Então, agora eles estão tentando confirma, é, conferir para a Covid. Já ainda não passaram protocolos, nada, mas parece que o resultado está indo bem. Na, na China parece que usaram também, mas eu, não, eu pesquisei tanto, mas eu não Exato. tive a confirmação disso ainda, assim, 100%. Eu, eu... eu, eu, eu também não vi o artigo, mas vi, vi a divulgação por outro professor, por, pelo Elias. O Elias até publicou num, num, num, no Instagram dele, no, no feed de notícia, mas eu não cheguei a ler o artigo, mas eu vi que, te, é, que eu teve vi. Lá também. Uma, mais uma pergunta. Pacientes em tratamento uhum. oncológico, pode fazer ozonoterapia? E quais as melhores vias de aplicação? Pode sim. Também como prática integrativa. Não vamos prometer que o ozônio vai curar câncer, nem fazer o, o, o, o paciente abrir mão das outras terapias para usar só o ozônio. Não é por aí, tá? Lembrando sempre disso. Mas ele pode sim. As vias que a gente usa na, no, no câncer... é a, a a via insuflação retal, né, que é a via sistêmica que a gente pode usar, a auto-emo menor, e dependendo do tipo de câncer, do, do tipo de acometimento que esse paciente tiver, ele pode até usar em outras vias também, tá? É Mas, que... assim, por gente... regra, o básico é a insuflação retal e a auto-emo menor. É. O pessoal tá perguntando aí da derme. Eu não tenho conhecimento da, Don... da Toniderm, eu... eu vi o equipamento deles uma única vez, numa feira, mas assim, eu não experimentei, eu não sei. Mas Tony Derm é uma marca boa de equipamentos de é terapia de né? Então, deve estar bom. Então, eu não sei qual é o nível. É. Vocês, têm, vocês têm que pensar o seguinte: tem que ser um equipamento que aceite o oxigênio indus, é, medicinal, medicinal. Oxigênio medicinal. Se o equipamento não usa oxigênio medicinal, esse é, O3 formado, esse ozônio formado, ele não pode ser. In, é, injetado No paciente, tá bom? Então você tem que usar É um aparelho que, re, que precise Do gás oxigênio de medicinal. De gás medicinal. é Porque tem alguns equipamentos de ozônio Que eles pegam o oxigênio do ar E transformam em ozônio é. É, é. O, o aparelho que eu falei que eu tenho Que ozoniza ambiente, que ozoniza a verdura Isso. esse daí é para o é ambiente Tem ozônio até para piscina, gente A gente pode pôr ozônio tudo. até para piscina Ao invés de você é. pôr cloro, por sais Você é. faz uma água ozonizada o a, o o piscina... tem... a minha piscina vai ser de ozônio, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês Olha que chique, vai ser de ozônio Eu quero comprar uma banheira de ozônio Eu, eu vou chegar quero nesse... uma banheira de ozônio Eu quero mais ah. ozônio também. Dia. Vamos ficar todas zonizadas. Uma outra pergunta. Aqui, Cris. Isso. Tem muita pergunta vale, repetida, vale. tá? Equipamento a gente já falou. Robin, que era, a gente já falou. Deixa eu ver alguma pergunta diferente aqui. Vamos ver. Esse curso tem tempo para ser aceito? Como assim? Tem. Esse curso tem. É a quantidade de horas. Ah. Ela deve estar perguntando. Ah, para terapia, para terapeutas, a gente tem o curso de a gente tem o curso de dois dias, depois tem o curso de mais, o avançado, que são mais três dias. Mas você pode ir começando com o de dois dias, já começa a praticar, depois você vai para o avançado. Agora o de dentista eles são é, 32 horas, o de enfermagem, a gente está esperando a, a, a, as horas que o COFEM ainda não soltou, mas falam em 120 horas, de 60 a 120 horas. De farmácia serão 80 horas, tá? E todos eles cursos reconhecidos pelo MEC, então tem que ser um curso de extensão universitária, é, certo? Lembrando que o curso do NEPUG é de extensão, não é um curso livre. Não né? é um então... curso livre, exatamente. Vamos ver, deixa eu ver aqui uma pergunta. O pessoal quer saber, vou até colocar aqui, qual o custo do aparelho de ozônio? Varia, né, ah. Cris? Varia 7, muito. O aparelho que começa em, em média de R$ 5.500 e chega, o, o, o mais caro do mercado atualmente, a R$ 13.000, quase R$ 13.800. É. Então varia muito. Agora, com esse aparelho de R$ 5.500, você pode trabalhar tranquilamente, você vai ter resultados excelentes. É que cada aparelho agrega uma tecnologia a mais e tudo custa dinheiro, né? Então vai ficando caro em relação a isso. Mas você tem aparelho que vai de R$ 5.500 até R$ 13.800. Aí a Fé Cassi Araújo falou que são 80 horas na farmácia. É, na farmácia, 80 horas. Não, Só estamos agora. esperando sair a publicação, que não a saiu. publicação, ainda. né? até agora não saiu ainda. É. é. O pessoal quer saber como se pode, né? O tratamento com zoonterapia ajuda no Covid? Bom, a gente não pode falar isso, né? Mas ele é virucida, bactericida, fungicida. Imunomodulador. Ser... Imunomodulador. Então ele é muito bom, é, para melhorar o sistema imune do paciente. Então tudo isso já é um benefício melhor do que nada, né? Então, bom, A gente, eu estava falando com uma aluna minha, fui falar com ela, ela está em Portugal. Ela falou: estou em Portugal fazendo ozonoterapia aqui em Portugal. Eu: ah, que legal! Ela falou que ela foi fazer ozonoterapia em Portugal em atletas, porque o filho dela é jogador de futebol. Ela foi para lá, ela é dentista e ela faz ozonoterapia no filho dela. Óbvio que ela não faz só na boca, tá, gente? Se ele é jogador, ela deve fazer em dores do corpo mesmo. Sem é, a gente questão. faz em circulação em é, retal, em, em atletas é, também. É... Ele aumenta muito a liberação de ATP, então para o atleta é excelente. E Sim. favorece o ganho de massa magra também. Exatamente. Então, o que, que acontece? Ela diz que está fazendo lá em Portugal, principalmente nos atletas, para que eles não fiquem com Covid-19, para que eles não hum. peguem. Ela não está aplicando em quem tem Covid ou é quem está gritado. Até porque é uma recomendação do, do Ministério da Saúde de lá e também é melhor que você não atenda pacientes que estão covid positivo, quem faz ozônio. Eu não, não, acho melhor não atender. Por conta de que se complicar, podem jogar a responsabilidade em cima do ozônio. E a gente não pode é, falar exatamente. que o ozônio cura Covid de forma alguma, até né, bom, tem várias reportagens. Então, a gente não recomenda, mas que os pacientes, eles têm uma melhora do sistema imune, e eles evitam de pegar não só essa, mas outras doenças por conta de, dessa terapia com ozonoterapia, isso já tem muitas literaturas internacionais que comprovam, que mostram isso. Hum, é verdade. verdade. A gente, o ozônio no Brasil, ele teve agora uma ampla divulgação de uns tempos para cá, de uns cinco anos para cá. A gente tem que lembrar que o ozônio data desde a Primeira Guerra Mundial, então a gente sempre brinca, é o velho, novo ozônio, novo para nós, mas que já é muito usado, tem muito artigo científico que comprova a eficácia dele em todas as áreas que a gente está acostumado a usar, viu, gente? É, então, gente, assim... Tem muita coisa, muita coisa boa do ozônio, muito artigo. E tem, por muito, exemplo, muito. Alguns, alguns conselhos que falam: ah, e não vamos aprovar, porque não tem estudo científico. Não tem estudo científico feito por não. eles, mas por outros é, profissionais. Outro ela tá... É. For, ela tá dando um tiro no pé. você não tá, teve curiosidade, de... abrir o Google. Se você se ele a o Google Med, tá Google Academic, lá. gente... Olha, é? tem muito artigo, é. muita tem coisa. Mais, 20 de, tá. mais de, 20 muita de 20 mil artigos. Mais de 20 mil artigos. Então, assim, não é por falta de artigo, tá? E outra coisa, a vigilância sanitária, ela não aprova o... Não é de responsabilidade dela aprovar a ozonoterapia. Ela aprova os equipamentos. Por exemplo... Ah, já vou responder essa perguntinha que eu pus aqui, essa caixinha. Só deixa eu falar disso que eu me lembrei. A odontologia aprovou ozonoterapia para odonto. Então, a partir disso, os equipamentos de ozonoterapia eles foram registrados e reconhecidos pela Anvisa para serem utilizados na ozonoterapia dentária feita por, por dentistas. Agora que vai sair a, a, no diário oficial a enfermagem e a farmácia liberando a ozonoterapia, a, a, a, a Anvisa vai reconhecer a ozonoterapia para enfermagem, a ozonoterapia para a farmácia. Então, a Anvisa, ela reconhece mediante, primeiro, o posicionamento do conselho. Primeiro, o conselho precisa se posicionar. O conselho se posiciona eu vou aprovar ozonoterapia para meus profissionais. A Anvisa vai aprovar aquele equipamento para que esses profissionais façam ozonoterapia utilizando esses equipamentos. Isso que me falou foi exatamente os, os fornecedores e os desenvolvedores de equipamentos. Então, é assim que funciona. Então, tem conselho que fique esperando a Anvisa aprovar ozonoterapia para o conselho liberar. É o contrário. O conselho primeiro libera e a Anvisa retém isso e, e faz as recomendações indicando os equipamentos que tem a Anvisa de acordo com os manuais de equipamentos exigidos pela Anvisa. Aí tem tudo que precisa. O equipamento para ter, ter a Anvisa tem que ter, estar dentro das normas da Anvisa. Então, gente, é é. por isso que tem alguns conselhos empacando aí a liberação e a habilitação, porque talvez não conheça este trâmite, é. né? Lembrando, doutora, é, que na ficha técnica do aparelho vem essa liberação como aparelho de odontologia, mas ele é um aparelho usado para toda a área terapêutica em si, não só para odonto. Então, o fisioterapeuta, o biomédico, o enfermeiro, todos nós vamos usar o mesmo aparelho. É porque como foi a primeira classe a ser liberada, está é falando lá é, de odonto, Por isso que agora que é. os, os fornecedores, os desenvol... os, as indústrias de, ozo... de equipamento de ozônio, eles vão entrar com um novo registro e agora ele vai vir com equipamento de odonto, equipamento de farmácia, equipamento de enfermagem e equipamento de veterinária, porque é pasmem, mas a veterinária já é, faz ozônio-terapia e, e traz os tempo. pequenos com ozônio-terapia, gente. Olha só. Com certeza. Muito hum. tempo, essa perguntinha da Karina. É. Sou esteta e acupunturista. Para trabalhar na saúde integrativa, precisa ter uma pós? Sim, sim. A gente, agora, para a saúde integrativa, a gente está com a pós. Para você ser terapeuta, você falou só ozonoterapia? Você faz o curso de ozonoterapia? Você vai ser só ozonoterapeuta. Aí, você não vai fazer as outras terapias que tem dentro da integrativa. Você pode fazer é, cursos separadamente. Mas, por exemplo, o benefício da pós é que você tem todos os cursos voltados, por exemplo, na pós que eu desenvolvi, a pós de saúde integrativa, que ela é única e exclusiva no Brasil, não tem nenhuma pós igual a minha, não tem, igual a nossa. Não, não, tem, não tem, não tem. Não tem. Vão copiar, com certeza, porque tudo que é bom é copiado, né? Copiado, logo, né? Tudo, nada assim mesmo, descopia, é, né? As pessoas copiam mesmo, mas a minha é a original. E só vão encontrar aqui. Então, nesta pós, você vai ter não só a parte de ozonoterapia, tem toda a parte de terapia neural, tem toda a parte de... É, outras terapias relacionadas a... estão me chamando aqui, né? Esqueceram que eu estou numa live. Tem todas as terapias integradas à saúde integrativa. Tem bioortomolecular. Tem a parte de saúde intestinal. Toda a parte de desviose. Tem a parte de saúde nutricional. A gente não vai fazer papel de nutricionista, mas a gente vai entender a importância dos nutrientes, inclusive do que a gente come para o nosso desenvolvimento, no nosso organismo, para a nossa desintoxicação, tem toda a parte de multifrequenciadores. Então, Karina, se você quiser fazer os cursos separadamente, a gente tem também. Mas se você vier para pós, você consegue fazer tudo num conjunto só e você vai ser especializada, pós-graduada, em saúde integrativa. Diferente de quando você faz os cursos separadamente. Quando você faz os cursos separadamente, você não é pós-graduada em integrativa. Mas quando você faz os cursos junto, dentro de uma pós-graduação reconhecida pelo MEC, né, tem acima de 360 horas, é reconhecida pelo MEC. Então você é especialista em terapia integrativa. Pós-graduada em terapia integrativa. No caso, em saúde integrativa, que é o nome que eu coloquei para a nossa pós-graduação. Certo? Vai ter em Goiânia, sim, formando a primeira turma, 35 alunos, a gente já fecha a data e a gente já começa. Acho que já tem até data para começar em Goiânia, já estamos com lista de espera. Então, se você tem interesse, manda um e-mail né, para o Nepuga. Entra na página do Nepuga, procura lá a Pós em Saúde Integrativa. Tem lá é, todas as, as áreas, tem farmácia, tem biomedicina, tem enfermagem. Procure lá pela sua profissão, você vai encontrar... E se já faz a sua matrícula, não perca tempo não, né, Cris? Porque é gente... verdade, porque, igual a doutora não está falando, começa pelas aulas online, então o início não vai interferir com essa paralisação, a gente vai começar de uma forma ou de outra, né? É, e outra, isso aqui é melhor do que você estudar no conforto da sua casa. Agora dependendo um pouquinho as aulas virtuais, gente, porque eu sou fã de aula virtual. As, olha, às vezes a gente fica até meio preguiçosa, né, de sair Nossa. de casa. É, Com não há, conforto da tua casa, você levanta, você vai ali, você quer comer alguma coisa, você come, você pausa. Então, assim, é muito confortável, não é ruim, tá? Lógico, não, é um bem. pouco diferente. Não dá para a gente fazer prática de toxina, prática de procedimentos, às vezes, virtual. Por isso que tem lá a aula prática. Mas tem muito. Aula prática. Né? Tem muito conhecimento, por exemplo, toda a teoria da ozonoterapia. Vocês podem fazer de casa, tranquilamente, né, Cris? E depois vai lá fazer a Com prática. Com certeza. Porque, Só prática, exatamente Porque é muito importante esse, Essa fundamentação, esse embasamento E isso daí você está Bem fundamentada Teoricamente, é muito importante E depois você vai para o um encontro presencial Físico, para você pôr a mão na massa Pronto, e aí é, você E tirar chega. as dúvidas da própria teoria que o encontro também serve para isso. Você vai vivenciar a, a parte teórica na prática. E isso acaba tirando todas as dúvidas que o aluno Olha, tem. eu fiz uma pós-graduação. Aliás, já fiz várias. Mas essa pós-graduação que eu fiz, ela levou dois anos. Levou dois anos. Era todo mês, todo final de... Todo mês, um final de semana por mês. Era sábado, das 8 às 8. Domingo, das 8 às 8. E ela era só teórica. Só teórica. A sala era lotada. Devia ter umas 300 pessoas. Gente, juro. Se fosse online, eu teria aproveitado acho que até mais. Porque muitas vezes eu chegava lá cansada, com sono. Eu não conseguia aproveitar o primeiro horário. Eu não sou de acordar muito cedo. Eu, eu durmo muito tarde. Então eu, eu durmo seis, seis, oito horas. Então se eu durmo duas horas, eu vou acordar oito da manhã, nove. Ainda bem que eu Programei minha vida para começar depois, né, desse horário. Então eu não acordo muito cedo. Então, nesses dias eu tinha que acordar muito cedo, tá lá. Gente, eu não aproveitava o primeiro horário. Eu ficava é muito pescando, fantástico. dormindo, e não podia gravar, não podia nada. Se fosse online, eu teria aproveitado mais. Olha só, e ela era só teórica, eu poderia ter sido online. Tem a vantagem da convivência, de trocar o networking, de você conhecer pessoas, você fazer amizade, essa coisa brasileira nossa, né? de... Sabe, uhum. Se socializar tem essa vantagem, mas não precisava ser todos os meses, né? Poderia ser, sei lá, três meses online, Encontro, um mês presencial. Encontros é, esporádicos né? Uma coisa mais assim, é. né? E após... hoje, hoje essa prática online já, já é mundial, né, doutora? Muito. Esses dias mesmo eu tava vendo uma, uma, um mestrado fora do país e ele tem três encontros presenciais, o resto é online. Então já é natural é, no é, mundo inteiro. Eu, tô, eu tô matriculada numa pós, é que eu não dei início, mas ela, ela é internacional, ela é 100% online. 100% online. Hum. E assim, é uma aula virtual é 100% legal. online. O único encontro é na certificação quando a gente vai para lá para a certificação. Só. Olha que engraçado. Uhum. Perguntaram aqui quantos módulos é a pós de saúde integrativa? A pós saúde integrativa, ela está ela em 12 meses, são quatro módulos, né? Cada três meses é um módulo. Então, o um módulo é três disciplinas, um módulo, três disciplinas, um módulo. Quem é aluno Nepuga tem algum que já fez a, a, a pós em biomedicina estética, farmácia e estética, é. enfermagem estética, Elimina algumas disciplinas. Por quê? Tem algumas disciplinas que elas são é, com, elas se conciliam, elas têm nas duas pós. Então eu fiz justamente para poder é, beneficiar quem é aluno Nepuga. E aí o aluno Nepuga, o que, que ele tem? Ele tem ele vai fazer equivalência de disciplinas, ele vai eliminar algumas disciplinas, ele vai cursar outras. Então ele vai cursar em média. É, oito disciplinas de 12 Então quatro disciplinas ele consegue eliminar E isso ele ganha tempo Em oito meses ele terminou a pós-graduação Já tem a sua Pós-graduação, já é terapeuta Especialista em saúde integrativa né? Então isso é, é. muito importante tá? O tipo não, de especialização E tanto é que complementa e o tanto que complementa a pós em estética, porque se você conhece o, o, o organismo por dentro, sabe beneficiar, é claro que seu resultado externo vai ser muito melhor. Voltamos aí às práticas em out, né doutora? Então ter essa pós complementa demais a parte da estética, é muito legal nesse sentido também. Muito, toda a parte de prescrição, bioortomolecular, gente, tem paciente... Os valores, Denise, só pelo, pelo contato lá com o NEPUGA, que nem eu sei valores de pós-graduação, nem de não. curso, nem de nada. Sou de pessoa, nada, nem eu, Mas não sei nada de valores. Aqui a gente só fala da parte didática mesmo. É, ô Cris, essa pergunta é interessante. E pacientes com DT, é, TDA? Olha, com TDA não tem ainda uma confirmação do, do, da ação do ozônio. O que tem é em pacientes autistas, já usa, e usa, inclusive, o mesmo protocolo do autismo no TDA. Tem resposta positiva, mas a, a gente não pode falar que realmente tem um resultado eficaz, né? Mas o que a gente tem observado é a resposta positiva em muitos casos. Não, você falou em autismo, autismo lá na posse que eu fazia, tinham muitos, muitos médicos que trabalhavam com autistas, e eles, que foi uma pós voltada para saúde integrativa também. E eles usavam muito a terapia com, com autismo. Mas, mas é impressionante autismo. o resultado, doutora. Às vezes chega aquele autismo já de nível 3, que, que, o, que a criança é agressiva e tudo. Você faz três quatro sessões de autismo, o menino já fica calminho, já recebe tudo de uma forma bem positiva, já tem uma interação é, é, social muito melhor. Então o resultado é muito bom para o autismo, é realmente importante. Promissor, cada é vez tem sido mais utilizado e o resultado é sempre positivo. Olha só, Vanessa, tem sim, a pós também é para Belém, vai ter essa pós em Belém também, tá? Então vocês precisam se matricular porque só quando a gente tem um número de alunos, vocês ficam especulando e não se matriculam, nunca fecha a turma. Então vocês têm que ir lá não fazer a, a pré-matrícula. Né? Você não vai pagar nada, fazer a pré-matrícula. Fez a pré-matrícula, Aí a gente tem o um número de alunos Bom, a gente começa tal data A gente consegue colocar data Outra coisa, lógico é, Acho que perguntaram aqui pra é Denise Se vocês forem eliminar disciplinas Vocês vão ter um valor abatido também Vocês vão pagar proporcional O que vocês estão fazendo tá? Então isso é normal Fora que vocês alunos, Nepuga né, já tem um desconto um desconto, né? Muito interessante. Inclusive, no próprio curso de ozônio também, muitos alunos perguntam: quem é aluno Nepuga tem desconto no curso de ozonoterapia no Nepuga, tá, gente? Tem sim. Principalmente desconto porque. Vocês... Muito bom, inclusive. É, principalmente porque vocês têm a aula online de ozonoterapia então vocês já têm uma parte da teoria. Depois vocês vão para o curso para fazer a. Mais... pegar um pouco mais de teoria e prática. Mais né? teoria e prática, né? É. A vivência prática de tudo. Sentindo falta da fapuga no Ceará, ué, vamos para Ceará. A gente não tá no Ceará. Qual que é a capital do Ceará? Fortaleza, gente, não é? É. Tem, tem né, pula lá. Tem, no né, Puga Fortaleza. Ceará, tem? Fortaleza. Eu já dei aula em Fortaleza. Tem, eu já, já dei já aula lá. Fortaleza, sim. Já dei aula em Fortaleza também na, no Eu no também Cusimiro. já dei aula. É, tem em Fortaleza, sim, gente. Ansioso para começar. Então, vamos lá. Pode fazer ozonoterapia associada a laser, o oh, com a luz vermelha. Baixa, certeza, os leis de baixo os lasers de baixa intensidade o LED tudo porque o, o um dos aparelhos de lasers de baixa intensidade que já tem uma proposta de terapia muito legal é o caso do Ilíbio, Elite tudo é e o ozônio sozinho já é bom associado potencializa ainda mais pode sim viu o resultado é muito bom Olha só em ozônio em Manaus Vi o uso de ozônio para tratar sinusite e renite. É bom mesmo? É excelente. Excelente. Tem que lembrar que o ozônio, além de imunomodulador, ele tem uma ação bactericida, fungicida e virucida, que a gente já falou, e ele tem uma ação anti-inflamatória. Então, a gente faz aplicação, inclusive auricular, porque é tudo isso que eu ia falar. de pescoço para cima. É a gente excelente. faz aplicação auricular. Essa é a aplicação auricular eu já fiz em mim. Coloca o esteto aqui. O esteto, né? E faz é um esteto específico para isso. Oh, porque ele é de material antioxidante, é um esteto específico, não é aquele teto comum que a gente usa, tá? É um esteto específico para ozonoterapia. Cris, de efeito de material. aí Cris, não eu, preciso, eu de... preciso fechar aqui a, a live, porque já deu 56 minutos, senão a gente vai perder a live. Voltem ainda daqui então dois minutos, peraí só um pouquinho. Tá bom, combinado.